O que está perto devo saber Que pode um dia desaparecer O segredo da felicidade Em minha alma descansa Você poderia relembrar A última vez que se alunou a sorte seja tal Que nem consegue se lembrar Uma harmonia, ou um milagre, então Poder respirar ou sequer viver A chance está que agarre, então A oportunidade O que está perto devo saber Que pode um dia desaparecer O segredo da felicidade E quanto mais se aproximar Mais difícil é de enxergar E eu nunca vou te subestimar Let's go Alguns são gentis só pra demonstrar E a hipocrisia exalar Não se importe, alguns não acreditam Você não deve te dizer, egoísmo pode parecer, é melhor um dia se redimir do que só admitir e todo mundo sempre te diz pra não desistir como se fosse um filme e dizem pra você Estar perto devo saber Que pode um dia desaparecer O segredo da felicidade Em minha alma descansa Sabe quanto mais se aproximar Mais difícil é te enxergar E eu nunca vou te subestimar E todo mundo sempre te diz Pra não desistir como sempre Seguir e viver mais um dia E eu nunca vou te subestimar